Olá galera, estou aqui hoje no Pico do Jaraguá, e vim mostrar aqui para vocês mais um passeio incrível aqui em São Paulo, aproveitando esse período de quarentena. E eu vou só mostrar um pouquinho das imagens para vocês, mas antes eu quero falar que o acesso ele é gratuito, e mas só que você precisa fazer um agendamento no site, e é super tranquilo, vou deixar o link na descrição caso você queira, e lá você consegue fazer o agendamento super tranquilo, vou deixar os horários de funcionamento também, e você pode subir de três formas. Você pode subir de bicicleta, você pode subir de carro ou então a pé. Você consegue fazer uma trilha de carro a subida super tranquila. Você tem, tem mais ou menos aí 10 minutos e cada forma que, de subida tem um horário específico para poder a, aproveitar. O Pico do Joraguá, ele fica bem pertinho de São Paulo. Você tem uma vista incrível que você consegue Enxergar a cidade inteira É o ponto mais alto De São Paulo Tem mais de 1.100 metros de altura E como eu falei De carro é super tranquilo E eu tô aqui no centro De, de concentração Para subir a escadaria Que já já eu mostro para vocês Enquanto isso, fica aí com algumas imagens Que eu fiz desse lugar legal in Essa é a escadaria, lá para o Mirante. Tem, eu conheço como funicular, lá no Chile, né? Aqui deve ser o teleférico... Não, o teleférico é o um pendurado. Eu não sei o nome, mas é isso daqui. Quem sabe, comenta aqui que eu quero saber o nome direitinho, para não passar informação errada. Aqui, quando você sobe, você consegue tomar uma aguinha de coco, beber uma água, vou precisar o coco, ser turista. Agora eu tô indo no mirante para mostrar um pouquinho para vocês da vista aqui era o que eu estava falando para vocês Ó, o pico ele tem 1135 metros de altitude e você consegue ver uma boa parte da cidade Que fica bem aqui, ó perto do primeiro mirante Agora a gente tá indo lá para cima, onde ficam as antenas Que foi onde eu mostrei para vocês aquela escadaria ou então funicular que eu não sei o nome depois de subir 244 degraus, sem perna, sem ar, eu digo para vocês que subir de escada com máscara é pior ainda e eu espero que quando vocês venham aquele negócio que eu não sei o nome esteja funcionando. Não deu tempo ainda para ver a vista. Of the ashes The blood running through our corn It's best to not feel sorry When it's over Não vou mentir, gente, para subir é barra, viu? Principalmente de máscara, mas para descer todo santo ajuda, já tô aqui já no finalzinho. Gente, é dessa forma que eu encerro o vlog de hoje, só pelo cansaço dessa subida. Eu mereço que você se inscreva no canal, curta e compartilhe com todos os seus amigos para conhecer o Pico do Jaraguá e até a próxima aventura.